Você é do tipo que curte ou não curte em festas juninas? Amam ou não amam um o bom forró? Aquelas comidinhas típicas que estão sempre lá do lado da fogueira. Aqui a gente ama! Por isso, hoje a gente está começando uma série de receitas juninas com um delicioso mugunzá. E hoje, meus lindos, vamos fazer mugunzá. ou canjica. Me conta aqui nos comentários como é que você chama aí na sua região. Aqui pra mim é mucunzá e eu acho isso uma das melhores receitas que existem em São João. É uma das minhas pessoais favoritas, então é com muito prazer que eu estou ensinando ela aqui pra vocês. Para fazer o mucunzá, a gente vai precisar dos seguintes ingredientes. 250 gramas de milho de canjica, eu estou usando aqui o amarelo, mas pode ser o branco, tanto faz. 3 quartos de xícara de chá de açúcar, mais ou menos 750 ml de leite de coco e meia colher de chá de sal. E hoje eu tenho uma dica super legal para vocês. Vamos aprender a fazer leite de coco. Para isso eu tenho aqui meu liquidificador, 1 um litro de água que tá morna, eu tô topando aqui na panela, mas a água tá morna. E um coco ralado grande. Meu coco aqui tem mais ou menos 280 gramas, só para vocês terem uma noção. Aqui é muito fácil, eu vou só colocar o coco no liquidificador, botar metade da água, porque meu liquidificador é pequeno, então eu vou botar metade do coco, metade da água, fazer em partes. Colocar aqui na peneirinha que já está separada, vou espremer esse coco o máximo e o que sobrar lá embaixo vai ser o leite. Vamos fazer. E aqui a gente já bateu vou colocar aqui na minha peneira. Gente, é bom colocar por partes, porque senão vai virar um... vai ficar difícil, então por partes é mais fácil. E agora você vem aqui, ó, com força, para não desperdiçar, aperta bem, tenta tirar o máximo que você conseguir. Uma vaselinha aqui para descartar o bagaço, esse bagaço a gente não joga fora, porque a gente pode usar para outras coisas. E aqui a gente tem nosso leite de coco pronto. Aqui tem um bagaço que sobrou que vocês podem congelar e se quiserem usar em outra separação. Esse bagaço é bom para botar, por exemplo, no meio de um bolo ou alguma coisa assim. Cachorro, biscoito também. E agora a gente vai continuar com a receita da nossa conchica. E agora que nosso leite de coco está aqui pronto, delicioso, você aproveita e já curte esse vídeo. Que mais traz essas receitas super completas pra você? Não se esquece, se você não é inscrito, seja muito bem-vindo, lembra de se inscrever no canal e já liga o sininho pra ativar as notificações. Agora vamos começar a nossa canjica, ou mucunzal. Eu vou ficar alternando entre os dois, tá gente? Aqui eu tenho o meu milho. O milho de canjica, ele é um pouco diferente, tá? Ele é assim, mais achatadinho e ele meio que tem um, sei lá, um espacinho aqui no meio e Milho de canjica, vocês compram no supermercado é super fácil, mesmo quem não mora no Nordeste nas outras regiões do país Eu já encontrei em outros lugares, então eu acredito que seja bem fácil de comprar Aqui existem dois tipos de milho, existe o milho branco e o milho amarelo Eu estou usando milho amarelo, mas a receita é exatamente a mesma, não importa qual dos dois milhos você esteja usando Então o que a gente vai fazer com esse milho? A gente vai lavar bem, bem, bem, bem, bem lavado Vai tirar todo o excesso de amido, porque ele tem muito amido. Depois a gente vai colocar ele com 1,5 litro de água na panela de pressão e deixar cozinhar por mais ou menos meia hora. Meia hora você conta depois que pega a pressão, tá? Então, lavou bem, bem lavado. Lembre que aqui, fazendo metade da receita. Então, se você quiser, você pode dobrar essa receita. Então, para metade, eu tenho 250 gramas de milho, que é metade daquele pacotinho que a gente compra, que normalmente vem 500 gramas, e um litro e meio de água. Se você for fazer a receita inteira, você coloca 3 litros de água. Depois que o milho cozinhou por meia hora na pressão, você vai desligar a pressão, deixar a pressão sair. Gente, cuidado com a panela de pressão, pelo amor de Deus. Sempre muito cuidado. Sempre fica alerta, sempre bom. Deixar essa pressão sair totalmente para você poder abrir sua panela e aí a gente vai continuar com a receita. Aqui já adiantei esse processo, a minha pressão já saiu totalmente, eu já cozinhei o milho, a gente vai só continuar a receita, tá? Então, é assim que fica nosso milho depois de cozido, como vocês viram, o meu tá um pouquinho mais seco, porque já tem um tempo que ele tá aqui na panela, pronto, gravar ah, isso tudo, aí é? tipo, ele já deu uma secada na água, porque ficou muito tempo parado. Você pode deixar ela pra continuar a receita. Aqui eu vou ligar meu fogão agora, e a gente vai colocar o resto dos ingredientes. Aqui eu tenho um litro de leite de coco, mas eu não vou usar essa quantidade inteira. Pra essa quantidade de milho, eu vou usar mais ou menos 750 ml, mas assim... Pode ser que no final eu precise de mais um pouco ou não, eu tô botando aqui mais ou menos uns 600 ml, um pouquinho mais da metade, e a gente vai completando aos poucos a medida que a gente vai ver que tá secando. E é sempre bom deixar um pouquinho de leite de coco guardado na geladeira pra depois que depois que o esfria, ele dá uma boa engrossada, então se você não comer todo na hora que fizer, na hora que você for esquentar, você coloca um pouquinho mais de leite de coco isso é dica, viu gente? Você coloca um pouquinho mais de leite de coco para ele esquentar. Aqui eu tenho o meu sal. O sal é um ingrediente importantíssimo porque é ele que vai dar o sabor. Ele que vai puxar o sabor de tudo para você sentir bem o sabor do milho, o sabor do coco, o docinho. E eu tenho os meus cravos. Se você quiser aqui, você pode colocar também um pauzinho de canela que fica muito bom. E meu açúcar. O açúcar... Também ele vai variar um pouquinho, porque você pode querer ele mais doce ou menos doce. Aqui eu estou usando 3 quartos de xícara para metade da receita, que é o que eu tô fazendo, 150 gramas de milho. Mas eu não acho bom botar esse açúcar toda vez, eu vou botar mais ou menos, um pouco mais que a metade. Vou experimentando, a medida que vai cozinhando e se eu ver que eu quero ali mais doce ou menos doce, eu vou botando mais açúcar. que foi? O que foi? A gente vai misturar e agora isso daqui vai cozinhar aqui em fogo médio por mais ou menos uns 45 minutos. É só deixar aqui, não precisa ficar mexendo, mas de vez em quando é bonzinho dar uma mexidinha. Precisa ficar mexendo o tempo inteiro. E é só deixar cozinhar. E eu mostro pra vocês como ficar pronto. E eu deixei meu mucuzá cozinhando por mais ou menos 45 minutos, até ele chegar nesse ponto que está agora... Uma coisa que eu vou falar pra vocês, se vocês querem que ele fique mais líquido ou mais grosso, isso é preferência pessoal na hora de servir. Eu pessoalmente gosto ele com caldo bem grossinho, por isso que depois que terminou de cozinhar, eu deixei o meu esfriar por mais ou menos uma hora, é quando ele fica pra mim no ponto perfeito. Mas se você quiser comer ele assim que ficar pronto, pode comer, ele vai estar um pouquinho mais líquido. Se você achou que engrossou demais e você queria que ele ficasse um pouco mais líquido, lembra do que eu falei no começo, você reservou um pouquinho do leite de coco, e cozinhar mais um minuto para fazer o leite de coco e aí ele vai ficar na consistência que você preferir. De novo, a consistência que vai ficar no final ela é preferência pessoal. Aqui tá do jeito que eu gosto, que é o que? morninho, não pegando fogo e bem grossinho. Então eu vou servir aqui uma porção generosa pra minha pessoa, muito generosa, mas né? Que aí, se eu servir meu pote, meu pote é um pouco grande. O é que a gente faz no final? Bota aquele pouquinho de canela em cima, né? Que eu esqueci de pegar, então só um minuto. A canela é opcional, você coloca se você gosta, se você não gosta, você não coloca. Se você gosta pouco, você coloca pouco. Se que nem eu, você toma banho de canela, então você derruba a canela aqui dentro. E agora a gente vai fazer o quê? Experimentar se para vocês o negócio tá bom mesmo. Mas aqui é que eu já fiz bastante, né? Foi experimentar esse você não acusar. Porque a medida que ele vai cozinhando, você tem que ir experimentando pra ver se o grão do milho tá cozido, pra ver se ele já tá bom. E também se tá bom de sal, tá bom de açúcar. Só pra lembrar, depois que eu coloquei aquela quantidade de açúcar no começo, eu acabei não colocando mais nada no caminho, porque eu achei que já estava doce o suficiente. Então eu usei um pouquinho menos do que eu disse no início. Mas, de novo, isso é preferência pessoal. Se você preferir mais doce, você coloca mais açúcar. Vamos lá. Hum. Hum. De todas as receitas de Sunzum, usar é uma das que eu mais amo. Deixa eu encerrar esse vídeo que é pra poder mergulhar nesse pote de mucunzá e comer ele todinho, gente. Eu amo demais. É sério, fica muito, muito, muito bom. Muito, muito bom. Eu acho que eu sempre digo isso, mas é porque eu acho que tudo que eu faço fica muito bom que vocês vão achar também se vocês fizerem essa receita em casa. Lembrar sempre, que às vezes eu esqueço de falar aqui, gente, mas a receita completa tá sempre no link que fica aqui na descrição do vídeo. Então, espero que vocês façam, espero que vocês gostem, espero que vocês façam essa receita em casa, porque ela fica muito boa. Um feliz sãs beijo e até a próxima.